Os caras eram especializados em roubar motorista-mulher, mas nada impede deles que roubassem motorista-homem também. E como esses tem milhares de soltos deles por aí pelo Brasil afora. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais não, é o seguinte, é E isso é o que eu chamo de oportunismo barato. Os filhos da mãe que se aproveitam desse boom que foi a Uber ou transporte por aplicativo e sabem que com essa falta de emprego todos precisam trabalhar e levar o pão pra casa. E o trabalho de transporte por aplicativo nada mais é do que qualquer outro trabalho normal. Digno também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Salvo as devidas proporções, que você não trabalha CLT, que você não tem décimo terceiro, que você não tem férias Mas, no entanto, é um trabalho Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo E se você aceitou trabalhar nesse tipo de serviço, é porque você está precisando Afinal de contas, todos precisam trabalhar Agora, o fato de que você tem que trabalhar transportando pessoas desconhecidas dentro do seu carro Não significa que você tem que pegar e transportar qualquer pessoa sem o um mínimo de critério, né? E as ações desses bandidos, elas se intensificam sempre nos finais de ano. Chama a polícia, chama a polícia! Por isso eu vim aqui hoje lhe trazer três dicas, bem simples, básicas, que podem lhe ajudar a você se livrar desses maus elementos. Legal! E a primeira dica é embarque de passageiros em festas. O embarque de passageiros em festas e fins de anos, nessas confraternizações que existem por aí, é perigoso da nota do passageiro ser uma nota boa ou ruim às vezes aquela pessoa pode estar ali como penetra como infiltrada não tem nada a ver com aquele movimento ali mas está ali justamente para poder enganar e você pode cair numa dessa nossa dica número 2 embarque em ruas sem saídas as ruas sem saída ela é muito complicada às vezes você quer fazer o bem para o passageiro pegando ele na porta e às vezes você acaba se dando muito mal afinal de contas a rua é sem saída como o próprio nome já diz, aí você me diz, mas como que eu sei que a rua é sem saída? É simples e fácil. É mesmo, é? Uma técnica muito simples que eu particularmente uso, e você pode usar também, é quando você faz. aceita a viagem a chamada, e ali de um mapa no Google Maps ou no Waze que você usa, a única. a, a, coisa, a melhor maneira para poder você, você fazer isso é você dando um zoom, pega os dois dedinhos assim no smartphone que você tem, dá aquele zoom assim e procura ver o destino final para você ver, conseguir visualizar se a rua é, lá, é sem saída, onde existe via de saída ou não geralmente quando eu aceito a solicitação da viagem e eu vejo que a rua é sem saída e às vezes dá para, é um pouco distante, muito distante possivelmente para o passageiro vir para fora, para a avenida ou para a rua principal às vezes eu observo ali e vejo quais as ruas que tem saída Porque se de repente eu cair numa emboscada Eu já sei que há uma ou duas ruas antes ou uma ou duas ruas depois para direita ou para esquerda Tem como eu sair dali Eu não entendi o que ele falou Agora se a rua ela é sem saída e ela é pequena A melhor coisa é você aguardar o um passageiro na avenida ou na rua E você tentar ganhar o movimento Se você perceber que é uma rua tranquila se der para você entrar ou não o aconselhável é você aguardar. Percebeu que o passageiro não chegou? Você demora aqueles pouquíssimos minutos? Vaza, dê linha na pipa, que pode ser uma emboscada. Eu estou sentindo uma treta! Terceira e última dica. Embarque em estações de metrô e terminais de ônibus. São tipos de embarques rápidos. Normalmente as pessoas ou passageiros em si ele ganha você de longe, mas você não tem como, porque você não conhece ele mas ele sim, está com uma grande vantagem porque ele tem o um modelo do seu carro ele sabe a placa do seu veículo então a hora que você está se aproximando do local de embarque o seu camarada dele tá já te ganhou então como são muitas pessoas aglomeradas ali não tem é impossível você identificar muitas pessoas com o celular na mão, não há possibilidade nenhuma e o que, que o passageiro faz? quando você vai chegando, se for um passageiro é, legal, tudo Beleza, ele vai se identificar E aí fica fácil de você ver Pela, pela cara do, do Passageiro, né Mas os que estão mal intencionados Que já aconteceu comigo, de você ir parando E o camarada já automaticamente peguei Meteu a mão na maçaneta Da sua porta e já abrindo o carro E aí que mora o perigo Se o seu carro não tem trava nas quatro portas Já era, ele já tá dentro do seu carro Já apontou a arma pra você e você já tá na roça Você vai morrer porque você não teve tempo de olhar para a cara do sujeito, do passageiro <risos> E saber se é um passageiro bom ou se é um passageiro ruim Pelo menos tem a intuição, né? Então essas são as três dicas de hoje, os cuidados simples que você deve ter Talvez você possa dizer, ah, eu já sei de tudo isso aí Mas sempre é bom relembrar, porque às vezes a gente fica despercebido E é nessas horas da falta, de, de, de, de, de, dessa desatenção Que os camaradas vêm lá e dão o bote Então embarque de passageiros em festas Embarque em ruas sem saídas e o cuidado em embarque nas estações de metrôs e terminais de ônibus. Espero que tenha gostado. Vou ficando por aqui. Se ainda você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Dê um like, curta, compartilhe esse vídeo. E nos vemos pelas ruas da cidade. Valeu, tchau.